Como gerar mudanças significativas para o seu relacionamento? Se você está tendo problemas por aí, no sentido de que o relacionamento está emperrado, está travado, você acha que os problemas só se repetem e a coisa não anda, fica aí que esse vídeo é para você. Dentro da vida 2 quem não gostaria de ter uma vida só de amor, cheia de sexo, com muita amizade com seu parceiro e ainda mais importante, estabilidade em todas as áreas da vida? Esse é um desejo que está muito ligado a uma questão de idealização do que seria um relacionamento. Porque a gente tem que compreender que quando se trata da realidade, todos os relacionamentos obrigatoriamente vão passar por situações de dificuldades ou melhor vão passar por situações de desafios exatamente para que esse casal cresça juntos e aí é que tá o grande porém dentro dessas situações onde as pessoas começam a lidar com essas questões existem momentos em que algumas coisas emperram é né? a vida parece que trava a vida parece que para e ambas as pessoas se sentem insatisfeitas ambas as pessoas se sentem frustradas é, ficam de cara feia, ficam de mau humor, dão aquela resposta torta ali, às vezes passam a se cumprimentar mais, passam a não se olhar mais nos olhos, exatamente porque as coisas fugiram do controle. E quando as coisas fogem do controle, significa que nós precisamos fazer mudanças na nossa vida. E por mais que a gente saiba disso, às vezes ainda é mais fácil a gente reclamar do que tomar decisões em direção da mudança. Porque a gente percebe que, através da segurança, muitas pessoas ainda ficam estagnadas na zona de conforto. E isso faz com que ir em busca da mudança gere bastante estresse, gere bastante ansiedade, gere bastante desconforto. Mas daí eu pergunto, é melhor sentir esse desconforto porque nós estamos passando por um momento de estagnação no relacionamento? Ou é melhor nós sentimos esse desconforto porque nós estamos em busca da construção de algo novo. De algo que vai trazer uma nova perspectiva. Por isso é importante compreender que mudanças fazem parte da vida. E que se a gente não for em direção da mudança, a mudança vai vir em direção da gente. O que, que eu quero dizer com isso? Se nós não escolhermos fazer mudanças na nossa vida, seja ela individual ou do relacionamento, a vida vai trazer situações em que obrigatoriamente nos coloquem de frente né, com novas situações onde a gente precise fazer uma mudança repentina. E isso sim vai causar muito mais dificuldade e muito mais estresse. Que fique claro aqui, é impossível passar por grandes transformações se nós não passarmos por mudanças. As pessoas só reclamam das mudanças quando as essas mudanças precisam fazer com que elas saiam no conformismo do comodismo. E aí a gente entende que muitas pessoas não querem mudança coisa nenhuma. Elas querem ter controle e elas querem né, que algo seja fácil, tranquilo. Esse é um dos pontos do ser humano quando se trata dessa questão do que eu disse alguns meses atrás, né, de zona de conforto. Então, não vamos confundir. Né? essa questão de ter estabilidade com zona de conforto, estabilidade é uma coisa que a gente tem que construir através da mudança então, eu gostaria de deixar claro de que mudança não é algo negativo mudança é algo muito positivo exatamente porque mudança simboliza movimento e quando a gente tem uma nova direção, quando a gente determina movimento na nossa vida significa que novas situações podem se abrir para gerar bem estar nas nossas vidas, mas de maneira alguma a gente pode esquecer que para gerar mudança, obrigatoriamente, nós precisamos trabalhar com determinação, nós precisamos trabalhar com questões de superação e especialmente trabalhar com questões de empenho. Porque só através disso nós vamos desenvolver novos hábitos e esses novos hábitos vão nos trazer novas habilidades para lidar com a vida de uma nova forma. E como a gente vai saber qual que é a hora de fazer mudança no relacionamento? Simples? Bom, vamos lá. A gente tem que entender né, primeiro da questão da nossa autorresponsabilidade. Né? A gente tem que se responsabilizar por qual que é a nossa parte no relacionamento. E a gente tem que compreender que é através do sentir que a gente determina se a nossa vida está indo para um rumo né, mais assertivo e construtivo ou para um rumo mais destrutivo e não assertivo. Então assim, quando a gente sente que as coisas estão né, meio cachorro, quando a gente sente meio tédio, quando parece que as coisas estão né, meio mornas, meio chatas, significa que esse é o momento de fazer mudança. Quando a gente passa a ter um, um sentimento também de falta de interesse, parece que nada mais chama atenção, as coisas perdem o brilho significa que é hora de fazer mudanças. Quando a gente começa a procrastinar demais, quando começa a fugir das responsabilidades, também significa que é hora de fazer mudança. E o principal deles é quando a gente começa a sentir um vazio. Significa que a vida está trazendo para a gente uma situação de que tudo que a gente fizer repetido não vai funcionar mais. Por isso essa sensação de vazio. Parece que as coisas não têm mais sentido exatamente porque nada era como antes. Aliás, nada é como antes. E aí, essa falta de sentido. Porque a gente tem que buscar novas perspectivas e lidar com o desconhecido é algo muito desconfortável. Então a gente tem que entender o seguinte. É, a partir do momento em que a gente sente essas coisas e a gente toma como responsabilidade... A nossa autoresponsabilidade de falar, olha, eu preciso fazer a minha parte, significa que a gente já entendeu, compreendeu que chegou o momento de tomar uma decisão para fazer uma mudança. A partir daí, ambas as pessoas vão fazer autoanálises, vão se perceber melhor, vão olhar para novos aspectos no sentido assim, de quem elas querem se transformar, como elas querem moldar novos aspectos da personalidade dela para encontrar uma nova identidade e isso ser usado a favor do relacionamento, ou seja, ambas as pessoas vão olhar para os próprios valores, ambas as pessoas vão olhar para as próprias crenças, ambas as pessoas vão olhar para os próprios medos, ambas as pessoas vão olhar para as próprias inseguranças e vão se perceber, vão alinhar todas essas coisas de uma forma interna e depois vão trazer isso para uma nova perspectiva do relacionamento ou seja elas vão olhar para essa nova pessoa que elas querem se transformar né vão em direção de mudanças para isso através de novas rotinas novas é, decisões novas perspectivas eu vou explicar isso daqui a pouco mas elas vão colocar isso dentro do relacionamento para que ambas pessoas se ajudem mutuamente então Partindo do pressuposto que essas pessoas fizeram um mergulho interno para se perceber melhor, elas vão começar a fazer algo que geralmente não era feito antes. Elas vão começar a compartilhar com o outro questões que estão ligadas aos sonhos individuais e os objetivos individuais e também vão começar a mesclar isso e fazer com que haja também para o casal, né? Objetivos e sonhos para ambos, né? Que são coletivos, que é, eles vão em busca de questões individuais no sentido de satisfação, de autopercepção, de renovação no sentido de se tornar um ser humano novo, mas também eles vão dar um novo propósito para o relacionamento, para fazer com que objetivos do casal e também os sonhos do casal sejam trabalhados mutuamente e ambos se sintam satisfeitos diante disso. E sintam que estão fazendo né, o melhor que eles podem para construir essa nova relação. E aí eles vão compreender as diferenças um do outro e vão compreender as necessidades um do outro. E especialmente eles vão se apoiar para que isso aconteça, para que tudo isso se manifeste. E o mais importante, e eu diria que essa seria o número um em relação a uma mudança no sentido de um novo direcionamento para o relacionamento né? e eu falo da mudança mesmo é a comunicação a comunicação vai mudar ao ponto de fazerem com que as pessoas elas consigam conversar de uma maneira transparente e que elas possam falar abertamente livremente sobre qualquer coisa da relação né? sem fazer com que haja aqueles momentos de cutuco disse que não disse ah isso aqui ficou claro e você não percebeu não. Comunicação clara, transparente, né, fazendo com que ambos tenham é, coragem para falar até sobre as coisas chatas. Ou seja, é, melhorou a comunicação, significa que você vai falar até sobre as coisas problemáticas do relacionamento, é, dando ênfase para fazer com que isso seja mudado, transformado. Então, é, esse passo em relação à comunicação, eu digo que é o mais importante que é o que vai fazer com que o casal se conecte porque ambos vão perceber que estão indo na mesma direção né, para que ambos também sintam é, que estão sendo acolhidos na hora né, de se vulnerabilizarem e a partir do momento em que a comunicação se torna estável é o momento da gente entender o seguinte como serão divididos todos os afazeres sejam eles familiares ou domésticos ou seja Dessa forma, nenhum dos dois vai se sentir sobrecarregado e ambos vão sentir apoio um do outro para poder se ajudar e, além de se ajudar, eles poderem ter mais tempos um para o outro. Então, assim, eu digo que essa é a segunda primordial e até deixo claro que as mulheres sofrem mais com isso porque existem homens que ainda não quiseram assumir a responsabilidade no sentido de fazer o papel deles é, quando se trata de... Né, participar de todas essas, essas responsabilidades que abrangem todo, tudo o que é a vida a dois. Né? E eu não estou falando só de questões domésticas. Eu estou falando assim de assumir responsabilidade diante de todas as coisas que os dois se propõem a dividir. Né? E dividir está ligado ao, ao que é combinado, né? o que é falado a respeito. Então, melhorou a comunicação, melhorou essa questão... No sentido comportamental de como eles vão se ajudar mutuamente ok e o terceiro aspecto para fazer com que haja uma mudança significativa no relacionamento né, é tchananã, ter bons hábitos juntos ou seja a partir do momento que você se comunica bem e a partir do momento que você divide bem as tarefas e não, nenhum dos dois se sente sobrecarregado ambos vão ter tempo para desenvolver novos hábitos juntos o que que seria isso? Eles vão poder, sei lá, malhar juntos, eles vão poder ter mais bons momentos juntos, eles vão poder almoçar juntos, eles vão poder jantar juntos, eles vão poder ter mais tempo para assistir filme juntos. A questão é, é: quando eu falo de bons hábitos, eles vão ter novas possibilidades para criar novas situações para fazerem coisas juntos e isso vai dar uma nova perspectiva para o relacionamento isso vai fazer com que as pessoas sintam que elas estão vivendo uma coisa nova e que isso está trazendo para elas uma nova sensação de satisfação né? uma nova etapa e uma nova construção no relacionamento então é importante salientar que quando a gente tem bons hábitos com o nosso parceiro a nossa vida não parece mais aquela rotina amassante e tudo parece novo todas as coisas são novamente divertidas de fazer porque a gente não sente que há uma obrigatoriedade de fazer de uma forma ó, tem que ser assim tem que ser assado não né bons hábitos vai fazer com que a gente aproveite e esteja presente no momento então aproveita e experimenta por aí esses são os três pontos importantes para fazer com que haja mudanças significativas no relacionamento lógico que a gente poderia aprofundar muito mais para falar de várias outras questões que vão ajudar em mudanças significativas mas esses são os pontos básicos para fazer com que as pessoas compreendam que é totalmente possível fazer com que o relacionamento saia dessa concepção de estagnação e vá para um novo patamar para fazer com que ambos se sintam bem dentro de uma relação que pode crescer, pode prosperar mas tem que se responsabilizar o que eu gostaria de deixar claro aqui é que a partir do momento em que a gente usa esses três itens a gente passa a desenvolver uma nova consciência e aí se relacionar com o outro fica muito mais prático muito mais fácil porque não ter dificuldade para se comunicar e poder fazer acordos que são bons para ambos os lados Vai fazer com que a gente tenha mais tempo de qualidade e obrigatoriamente a gente passa a se interessar mais pelo nosso parceiro. E quando a gente se interessa mais pelo nosso parceiro, significa que a gente está cuidando melhor dele. E quando a gente cuida melhor dele, né, a gente entra numa nova fase do relacionamento e sem perceber, às vezes, né, passamos por uma fase de superação. E só quando a gente olha para trás é que a gente lembra dos momentos de dificuldade. Então, assim... Isso pode parecer simples para algumas pessoas e mais difícil para outras. Por que, que eu estou falando isso? Porque quanto mais a gente insiste em não lidar com todas essas questões e não fazer todas essas mudanças o quanto antes, mais vai parecer que a gente está é, girando em círculos. E quanto mais a gente tenta implementar, tenta não, quanto mais a gente implementa é, todas essas circunstâncias, todas essas mudanças, mas a nossa vida vai passar mais rápido no sentido de essas mudanças serem integradas na nossa realidade. Então, vou ficando por aqui. Para quem não me conhece, eu sou Everton Oliveira e junto com a Karina Ribeiro, nós somos o Terapeuta 2. Um beijo, um abraço e até a próxima.